Oi, vidas! Tudo bem com é vocês? Porque eu tô... começando começar esse vlog já aproveitando que eu tô maquiada, né? Quando eu tava gravando o Publis, a blogida estava tava gravando o Publis. Então, é, eu vou começar esse vlog já hoje, sábado. Porque eu vou fazer a minha lipo lade depois de amanhã, segunda-feira. Mas amanhã eu já tô indo pra São Paulo. É né, que eu tenho que chegar lá um dia antes, porque a minha lipo vai ser no, na segunda-feira, meio-dia. Só que eu preciso, eu preciso internar cinco horas antes do horário. Porque eu preciso fazer o teste do Covid antes, né? É, bora lá! Por que, Laís? Essa é a pergunta que eu mais recebo, Laís, por que você quer fazer ali pro Lade? sendo que você não precisa? Mas antes desse vídeo começar, já deixa seu like aqui embaixo, se você é velha de guerra no canal, deixa seu like, se você é novo aqui, já se inscreve no canal e ative as notificações, que eu tô tentando postar vídeos aqui sempre Então, gente, me deem essa força, tá? E bora começar esse vídeo pra não ficar muito longo Tô conversando com vocês sobre o corpo, sempre falando sobre o fato de você se cuidar por conta da saúde, não por vaidade, porque saúde sempre é primeiro lugar. Eu já cheguei a pesar quase 90 quilos, sempre mostro pra vocês no Instagram, coloco fotos do meu antes e depois, pra incentivarem também as pessoas que são desacreditadas de que é possível sim você eliminar peso com a dieta, é possível sim você conseguir é, recuperar a sua saúde. Enfim, que não é impossível Eu conheço várias pessoas, tem várias seguidoras Que hoje estão acima do peso Algumas, ok E me aceito com o meu corpo Não tenho problema nenhum com ele Ótimo, se você é uma pessoa que se aceita Do jeito que é ótimo, maravilhoso Mas quando isso começa a interferir na sua saúde A gente tem que começar a rever alguns conceitos, tá? E foi o que aconteceu comigo Eu cheguei a pesar 87 quilos Eu não percebi que eu tava pesando tudo isso Porque... Eu sempre tive uma autoestima muito alta, eu sempre me amei muito, sempre me achei muito maravilhosa E eu não tô brincando, desde os meus 15 anos de idade que eu ia pros pagodes da vida ah, eu tava nem aí, gente, eu tava com 87kg, mas eu, nem, eu não percebi que eu estava é, passando dos limites Eu percebi quando eu fui numa consulta e meu médico falou Olha, Laís, você já está entrando no grau de obesidade, então você tem que parar Porque isso pode começar agora a te trazer problemas então foi na onde eu coloquei o, o start aí, né? Eu, eu pausei o filme e falei, peraí, eu preciso rever agora os meus hábitos alimentares e enfim. Consegui perder, consegui eliminar 20 quilos com dieta e muito treino e muito queimador. Que eu não vou citar os nomes aqui. Então meio queimador sim. Claro, sempre pesquisei muito na internet antes, mas consegui eliminar esses 20 quilos com alimentação, treino e os queimadores, que são pra acelerar o metabolismo e fazer aquela queima de gordura, né, ser um pouco mais acelerada. Porém, a gente fica com, com sequelas, né? Eu falo, não é, você não emagrece 20 quilos e, e acabou. Tem pessoas que ficam mais flácidas, graças a Deus eu não tive flacidez em excesso, porém a minha barriga era uma coisa que me incomodava um pouco. Então, depois que eu perdi uns 20 quilos eu decidi fazer uma lipoaspiração Então, você que não sabe, sim, eu tenho uma lipoaspiração Já falei isso no Instagram, porém, eu não fico falando toda hora Na verdade, eu não fico falando toda hora dos meus procedimentos estéticos Porque isso é uma coisa muito particular Mas eu tenho, sim, uma lipoaspiração Onde eu fiz depois que eu perdi uns 20 quilos, tá? Então, assim, não é fazer pra emagrecer, tá? Porque não é milagre Tanto que depois que eu fiz a lipo, eu engordei muito Depois eu emagreci de novo enfim, não é milagre, gente. Tem gente, ai, por que você fez lipo? Não. Mesmo eu tendo feito a lipo, algumas, algumas partes ficou com mais gordura do que outras. E é isso que me incomoda na minha barriga hoje. E é isso que está fazendo com que eu tome a decisão de fazer a lipo que é a lipo HD, que é a lipolade. Não é lipo LED, tá, gente? Eu falava LED. Não é lipo LED, é lipolade. É lipo de alta definição. não se fala lipo-LED, LED só lâmpada. <risos> Foi isso que meu cirurgião falou. Inclusive, um beijo pro meu cirurgião Dr. Breno, a JK. É, eu vou explicar tudo para vocês, tá? E... Primeiro eu vou mostrar a minha barriguinha pra vocês verem como que é Mas vocês já viram por fotos, porém fotos tem muito ângulo e iluminação Que sempre dá uma melhorada Mas eu vou mostrar pra vocês o que me incomoda na minha barriga De um ângulo que apareça o que me incomoda pra vocês me entenderem Vou mostrar um pouquinho da minha barriguinha pra vocês Hoje eu tô pesando 69 quilos, tá? Eu tenho 1,68m, 1,68m, quase 1,70m não sou considerada uma tão alto, mas também eu sou baixinha. Eu quero que vocês entendam o que, que isso me incomoda, tá? Essa é minha barriguinha hoje. Vocês olhando ela desse ângulo, é uma barriga normal. Porém, vou mostrar pra vocês mais de perto e vou virar um pouco pra vocês verem. Olhem, vocês conseguem perceber que aqui tá alto, aqui tá fundo. Aqui tá alto e aqui tá fundo, aí aqui tá alto, ó, aqui fundo de novo, ó. Essa risca aqui, ó, é a risca, é a risca da cânula, da lipoaspiração, tá? A mesma coisa desse lado, ó. Aqui, ó, tem uma risca. Quando eu viro de lado, ó... Aqui, ó, essa parte aqui é alta, essa parte aqui é funda, ó tá fundo aqui tá alto a minha barriga ela tem ondulações que de frente assim de longe quase não se vê e ainda assim você percebe ó um pouco porém com ângulos tá vendo ângulos de foto você consegue fazer com que isso suma tá então isso me incomoda muito essas ondulações aqui ó ó olha como tem a barriga é torta aqui é mais fundo, aí chega aqui e ela vai pra fora. tá vendo? Costas, pra vocês verem como que é. Com as minhas costas não tem problema. Aqui tá os buraquinhos da lipo. Tão vendo? Tanto aqui quanto aqui. E foi uma das coisas que também me incomodou muito depois que eu fiz, tá? Que esses são os pós de uma lipoaspiração, que são as cicatrizes, né? É, inclusive, ele não deveria, meu cirurgião não deveria ter feito essas duas... Bolinha bem no meio das minhas costas, geralmente ele tem que ser mais escondido. A mesma coisa aqui, ó, ele fez bem aqui, ó, os meus furos. Esses furinhos tinham que ter sido bem mais embaixo, pra quando eu colocar um biquíni cavado ficar melhor. Porém, é, tem cirurgiões que às vezes não pensam no paciente, né, depois. Eles só querem fazer o trabalho deles do jeito que eles sabem fazer e não pensam em você depois. Por isso que é muito importante vocês fazerem com um cirurgião bom Um cirurgião que você se sinta confiante E que você tenha certeza que ele vai se esforçar pra fazer um trabalho perfeito Porque todos os riscos a gente já tá correndo durante uma cirurgia Você vai fazer uma cirurgia de um dedo você tá correndo risco Então, toda cirurgia tem, tem risco Só que se a cirurgia plástica você tem que procurar fazer com uma pessoa realmente de muita confiança, tá? Pesquise sobre o cirurgião Resultados de outras pessoas que fizeram Não sai escolhendo o mais barato Escolha um cirurgião bom, porque é a sua vida que tá em jogo, tá? Então, isso é o que me incomoda. Com a luz clara, quase não dá pra perceber. Mas quando eu... Assim, com a luz mais apagada, vocês conseguem ver mais a sombra. Dá para ver mais a sombra, ó. Aqui, tá vendo? Vocês conseguem perceber? Essa região aqui, ó, tá funda, aqui tá para fora. É muito... Ó, olha a marca aqui, ó. Da cânula. E é isso que eu quero consertar. Na verdade, eu quero consertar as ondulações da minha barriga. E, então, por isso que eu vou fazer a lipolade. Porque eu quero consertar uma cirurgia que já foi feita. E não foi feita... Eu não fiquei 100% satisfeita com essa cirurgia. Mas eu não estou fazendo a lipolade porque eu não me sinto bonita. Ou porque isso... Deixa a minha autoestima baixa Isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas Eu, a minha autoestima é maravilhosa Eu me acho maravilhosa Porém, essa é uma parte do meu corpo Que me incomoda E que eu trabalho Eu estou trabalhando, me esforçando Juntando meu dinheiro para conseguir Consertar uma coisa que me incomoda Então não é precisar ou não precisar Ou ter necessidade ou não ter necessidade Eu trabalho A vida é uma só então assim, se eu trabalho pra fazer as minhas vontades, pra fazer a minha felicidade, eu vou fazer. Então o que eu falo pra vocês é o seguinte, se amem, independente de qualquer coisa, não faça uma cirurgia pra se amar, você tem que se amar pra depois fazer a cirurgia. Na verdade, pra você aperfeiçoar o que já é perfeito. Porque você tem que se achar perfeita do jeito que você é. E eu me acho perfeita do jeito que eu sou. Porém, tem alguma coisa em mim que me incomoda e eu quero consertar, e eu vou consertar isso. Pra mim, me sentir melhor comigo mesma. Não pra provar pra ninguém. A vontade de fazer lipolade não é de agora. É de três anos atrás. Há três anos atrás, logo depois que eu fiz a minha lipoaspiração comum, veio pro Brasil esse método como lipo HD. E eu fiz uma consulta. Na época, o valor fugiu um pouco do que eu podia pagar. Porque há três anos atrás eu ainda estava no início do que eu fazia da minha carreira, eu não tinha condição. E tudo bem, eu continuei vivendo normal com o meu corpo, com a minha barriga do jeito que estava, e eu me achava maravilhosa do mesmo jeito. Porém, eu não deixei de batalhar e de me esforçar para conseguir juntar a minha grana e conseguir fazer, conseguir realizar esse desejo de consertar isso. E eu tô muito feliz, eu quero muito que vocês fiquem felizes por mim também, que vocês estejam comigo nessa, porque eu quero mostrar tudo pra vocês. Falar sobre pós-operatório, porque eu vou falar a realidade aqui pra vocês de tudo, entendeu? Eu não vou esconder absolutamente nada de vocês.